Seria incrível ter na palma da mão o controle de sua casa, não é mesmo? Conheça a solução simplificada de automação residencial em teu. Monitore e controle as portas e janelas, persianas, toldos, iluminação Acesse as câmeras de segurança e crie cenários em sua casa com total comodidade, investindo pouco. Sem precisar de obras, basta conectar os dispositivos à energia, ter uma rede Wi-Fi e um smartphone para começar. Com o Intel Station, você controla todos os motores de cortinas, persianas, todos e telas de projeção equipados com tecnologia RTS que você já tem em sua casa. Após criar seus cenários favoritos no Intel, você pode copiá-los para o clube. Assim, acionando uma das faces do produto, os comandos configurados poderão ser disparados simultaneamente para os dispositivos. Ou seja, você poderá, por exemplo, fechar todas as cortinas e apagar todas as luzes do ambiente ou da casa com apenas um comando. Modernize seu lar e simplifique sua rotina. Acesse nosso site agora mesmo.